bom vamos lá as três as três óticas abertas todas as três com o mesmo tipo de fibramento. Vê se consigo mostrar aqui Vou tentar mostrar É Fibramento Único, é um cabo, um cabo de fibra óptica, Único, ok? Então, temos que procurar na internet, não é múltiplos filamentos, mas é Único Fibramento. Este aqui é um dos mais chatos para se achar. Se achar, beleza, mas que vai demorar um tempinho para achar, vai.